Aí vem o Brasil de novo, então ficou a falta lá, o juiz entendeu que não era lance para cartão, o Brasil toca outra vez. Marquinho, tá afim de um quinto gol. Para dar uma animada. Aí Neymar para Vinícius Júnior, tocou pro meio para receber de novo, tentou a tabela. Olha o gol! Gol! É do Brasil! Faz, que é o que você faz, tabela, sobrou, ela chega picotada, com categoria, o cara, o finalizador, como diz o Júnior, o artilheiro, como diria eu, é o quinto gol do Brasil, o cara tá aí pra isso, o Tite falou com muito carinho, disse, olha, eu acho que o problema é...